Bem-vindos aqui é mais uma mentoria, demita-se a chefe, né, de Breno entrando aí na área, cachorro latindo, tudo sob controle. Então galera, hoje nós vamos falar com o Breno, ele já está aí na área, já vou chamá-lo aqui para a gente trocar uma ideia boa. E o objetivo dessas mentorias, como eu venho falando, é que a gente possa trocar uma ideia de maneira bem prática, que a gente possa gerar o máximo de valor aí possível para o convidado e logo para vocês também que devem estar passando por questionamentos e situações aí parecidas em relação a se libertar da CLT, tocar seu próprio negócio, criar um negócio online. Então esse é o objetivo aqui, que a gente possa passar meia horinha, 40 minutos nessa trocação, gerando o máximo de valor, tá? Então deixa eu chamar aqui, se permitir, porque o Instagram nesses últimos dias está uma urucubaca do... Da Cassandra, vamos ver se entra aqui. Eu falo que é, é Mercúrio retrógrado, né? Que acaba com... com tudo que é tecnologia. Ah, funcionou! Ah! Eu, rei. Beleza! Valeu, tchim! tchim. Boa, noite. <risos> Boa! Mentoria à base de criatividade, muito importante aqui para a gente trocar ideias e conexões e vibrações positivas. E aí, meu rei, tudo bem? Tudo bem, meu professor. Salve, Ian. Tamo junto, boa noite. E você, como é que tá aí no Rio de Janeiro? Boa Rio? noite. Um salve aqui de Vitória. No tudo ótimo. <risos> ah, Vitória, como é que tá o tempo aí? Tá de boa, quentinho, geladinho? Aqui tá, tá esfriando um pouco a noite. A noite tá esfriando. De manhã tem feito um solzinho. Essa semana fez o sol, mas eu acho que não vai permanecer por muito tempo, não. O frio acho que vai chegar aí para ficar. <risos> Beleza. Então, meu rei, vamos lá. É, só vou dar um, um mini-brief aqui para galera que está chegando. Então, esse formato aqui é um formato que eu chamo de mentoria de emita-seu-chefe. Então, eu sempre convido um aluno, um ex-aluno, um futuro aluno, a galera da audiência aí para a gente trocar ideia sobre os desafios que está enfrentando nesse processo de transição, de, de se libertar da CLT para tocar um negócio online próprio. Então já tem gente que iniciou essa jornada, tem gente que está começando, tem gente que está um pouquinho mais à frente. Então eu trago pessoas com perfis e desafios diferentes aqui para a gente trocar essa ideia de maneira bem prática, real, respondendo perguntas. Então quanto mais perguntas vocês botarem aí na caixinha e nos comentários, fica uma coisa mais interativa. Sempre que vocês ouvirem uma coisa legal, senta o dedo aí no coraçãozinho, manda essa live aí com um aviãozinho para quem você acha que pode se beneficiar também de uma conversa nesse momento aí de, de busca de demissão do chefe de uma maneira mais segura. E é isso, vamos hoje aqui para o nosso convidado, Breno Brice. Então, Breno, para a galera que não te conhece aí, conta um pouquinho é, do seu desafio hoje, do que a gente vai conversar, como que você está precisando de ajuda para a gente trocar essa ideia boa e gerar o máximo de valor aí para ti nesses 30, 40 minutos. Maravilha, maravilha. Primeiramente, gostaria de iniciar dizendo que é uma honra estar falando contigo aí, agradecer também essa mentoria, meu professor, você sabe que eu sou seu fã, né? Então, continência, seguimos aprendendo aí juntos. Meu nome é Breno Brício, eu falo aqui de Vitória, no Espírito Santo. É, atualmente, é, eu ainda sou servidor público federal, trabalho em navios como estivador aqui também, operando guindastes pelo litoral do Espírito Santo mas desde o final de ano passado eu venho vivendo uma transformação intensa, uma transição de carreira, mentorada diretamente aí pelo nosso professor Ian Borges, com quem eu me conectei e foi incrível, tem feito uma diferença tremenda na minha vida. Então, para você que está ouvindo aí e não comprou um curso dele, alguma coisa, fez alguma atividade com ele, eu super recomendo. E e de lá para cá né desde esse nosso encontro eu venho assim um processo de criatividade de encontro com o meu eu interior né um processo de autoconhecimento ainda mais acelerado do que eu tava o que vem feito com que eu a cada dia que passa tenho todo dia praticamente eu acordo com uma ideia nova a fim de prosperar com o direcionamento da, da, da do meu propósito de vida né, através do meu Ikigai, através de, de, dos processos que a gente passou junto, do meu sorte pessoal, do, de, de, das minhas, dos meus sabotadores e tudo aquilo. Então, em poucos meses eu criei, é, recebi um insight, é, criei o meu primeiro serviço, né? Que foi a meditação sonora, eu uni duas coisas que eu amo muito fazer uma que é meditar, inclusive eu conheço o Ian por causa de um vídeo do Vipassana né, que eu tinha acabado de fazer, que é um retiro de nobre silêncio aí no Rio de Janeiro mesmo, quem não conhece também super indico procurar, você permanece lá dez dias em silêncio, sabe, sem falar com ninguém mesmo, mas só que é uma oportunidade também de crescimento incrível de, de, de se descobrir e... até me perdi que eu tava falando, mas vou, vou tentar voltar. É... E é isso, eu vim nesse processo, me... depois que eu saí do Vipassana, aí eu criei a meditação sonora. Eu uni a minha paixão, que eu tenho de meditar, com as minhas habilidades, os dons e talentos que que eu tenho, que é tocar vários instrumentos musicais, qualquer coisa que der na minha mão sai o som. E, e eu então eu criei minha meditação sonora com o meu acordeon, que eu sou apaixonado pelo acordeon. Né? tava estava aqui ouvindo a música francesa agora com um acordeon, gosto de ouvir Luiz Gonzaga, todos os ritmos, jazz, blues. Então, aí eu queria essa... O meditação. finalzinho vai, vai dar uma palhinha pra gente, né? Pô, tô sem equipe, professor, agora. Tô, tô com uma escaletinha. Ah, é. Aí, de boa, mas, de boa, de boa. Mas eu, tô, eu ofereci pra turma né, da, da CLT, agora o Demita, seu chefe, uma meditação sonora comigo um exclusiva Então, quem não participar, perdeu. Né? É, boa. Boa. <risos> E, e é isso, então eu vi nesse processo da criação da meditação sonora, é, acabei de ver que uma amiga minha, Marina, entrou também, também meu meu cunhado, Davi, um grande beijo aí para todo mundo que eu conheço, e que com certeza já ouviram falar na minha meditação sonora, é, e acontece que eu, eu, eu depois da pandemia, eu estava fazendo ela pessoalmente, presencialmente, estava dando super certo, estava super feliz da vida, lá meditando, tocando meu acordeão, todo mundo meditando, e pensando assim, faz ah, negócio, tô tá dando certo, né? né? tô fazendo um negócio que eu amo. Aí a pandemia veio, eu demorei um tempo para entender, mas não tinha outra saída a não ser migrar para o modo online, né? Inclusive, ditado por você muitas vezes, então é, eu comecei a dar a meditação online, né? Demorei a criar coragem. É, Filmei ela, gravei ela, então eu já tenho ela prontinha no produto já digital, nos modos que a gente já conversou. No, também captei o áudio dela todinha, transformei num áudio. Então eu já tenho esse produto pronto, mas na hora de lançar no Hotmart para a gente promover, eu dei uma travada por acreditar que o ticket dela não, podia, não seria nada... Como é que eu vou cobrar 100 reais numa meditação, sabe? Nunca vi ninguém cobrar uma meditação às vezes 100 reais. Não sei se você já viu mas eu comecei a achar que talvez não fosse um produto para eu já chegar lançando, sabe? Então, eu me re reservei e me entrei no processo de entender isso e depois de umas duas semanas eu criei um novo produto, mas só que eu uni todos os meus conhecimentos, todas as minhas experiências da época que eu fui é, administrador de empresa, dos eventos que eu fiz, dos nossos processos de autoconhecimento juntos, os exercícios que eu já aprendi e tive o um insight de fazer, pô, se eu guiar uma meditação antes, né, com um assunto específico, que a minha meditação envolve várias coisas, por exemplo, perdão, sabe, é, gratidão, abundância, prosperidade, eu pegar e dividir por tópicos, primeiro uma meditação e depois trazer um processo, um exercício para a pessoa fazer relacionado a essa meditação, eu acho que eu vou gerar mais valor. O ticket pode ser maior. Aí que eu segurei mesmo. Falei, não vou lançar essa meditação sonora nem por reza agora. E comecei a entrar no meu processo de criação e estou quase finalizando, né? Nesse, nesse novo sentido. Eu acho que aí sim eu posso lançar a meditação. Que não precisa ser nem o meu vídeo, sabe? Que ninguém precisa ficar me vendo, ensinar a meditação. Porque, até mesmo porque a minha, minha meditação é diferente, ela é deitada e vendada. Então aí que não tem nenhum motivo mesmo. E, então eu resolvi fazer um áudio É lógico que eu posso pivotar Vai chegar uma hora que você vai falar e já chega, né? É, então assim, eu pensei em botar o áudio E depois um vídeo ensinando o exercício, sabe? Dando um, um, dicas durante a semana E dividir isso em oito semanas E fazer um programa chamado Programa Despertar da Consciência Que é o que, é o, que eu pretendo lançar ali a da meditação, aos meus ensinamentos em autoconhecimento, em propósito, muitos que eu já sabia, outros que a gente aprendeu juntos no nosso processo, e também ensinando a meditar, que eu já também sou instrutor de meditação, e também falar sobre o sagrado masculino, que eu só estou sendo muito procurado para conversar sobre isso, e estou muito feliz, que é falar sobre o masculino e o feminino que há dentro da gente, sabe essa importância de ressignificar cada assunto desse, que também eu já embuti. Esse programa eu já estou dando, o programa do Despertar da Consciência, mas eu estou dando ele de forma individual, sabe, professor? Da mesma forma que a meditação sonora eu dou no Zoom. A última que eu dei, deu em média 20 pessoas, 15, 16, 17 pessoas, não lembro. E, e, a, e o programa Despertar da Consciência, eu já tenho alunos comigo, né, que estão nesse processo. Uns já, já terminaram, outros estão na terceira semana, que eu estou guiando e estou me sentindo cada vez melhor com isso mais seguro sabendo que eu tô gerando valor sentindo né os valores que a gente conversou para ficar, que é completamente diferente da meditação sonora que quando eu faço eu individualmente cobra 25 reais entendeu então aí o Perfeito. programa já do despertar da consciência ele tem um ticket maior sabe tá Vendo ele por mais de mil reais tá vendo a disparidade porque que eu quis trazer assim unir a... Mas só que eu tô aí num processo mais ou menos de uns dois meses. Às vezes eu me cobro um pouco, porque eu não... Pô, tá demorando, sabe? é logo, pô, né? E, e é isso, eu tô, eu tô nesse pé, assim, sabe? Eu travei porque eu também não queria lançar de qualquer jeito, não queria pegar lá, cadastrar no Hotmart, ficar mandando link pros outros no WhatsApp, ficar pedindo pros outros comprar, sabe? Eu sei que tem como patrocinar pelo Instagram, pelo Facebook... Mas, assim, eu prefiro uma estratégia clara, né? Um clara e bem definida para eu lançar esse produto aí e depois morrer de rir. Não e ficar tendo mais trabalho do que alegria. Entendeu, professor? Perfeito. Cara, muito bom. Acho que deu para entender bem o contexto e uma galera já, já deu algumas dicas aí. Faz aplicativo, cria podcast e tal. É legal que, que muita gente já contribuindo aí com as ideias. É, vamos lá, Rei. Hey. O é, que, que eu acho que é importante na criação, na formatação de um produto? Primeiro de tudo é você entender que tipo de transformação você quer gerar com aquele produto. Os produtos online geralmente têm dois grandes objetivos. Um é informar e o outro é transformar. Os produtos de informação são produtos mais técnicos que só vão envelopar um conhecimento e entregar para alguém. Já o de transformação, que é o que eu acredito que é muito mais próximo do que você está oferecendo, você precisa entender muito bem o estado A da pessoa e o estado B. Né? Que passando pelas oito semanas, passando pela meditação, passando pelo serviço, formato que for, ele vai sair transformado. Então, é esse gap aí que você tem que ter muita clareza, porque aí vai ficar fácil de você agregar valor na jornada de transformação dele Porque que, que tá você pronto. tem é muito único Meditação é, Com música é algo que Pouquíssimas pessoas assim, Ainda mais com acordeão São poucas pessoas que levantam essa bandeira Que tem esse posicionamento único, claro Então esse é um asset, esse é um recurso Muito forte Que você tem, muito Diferenciador, então você tem que Utilizar isso Agora, se essa meditação vai se tornar um produto em si, separado de todos, talvez não. Talvez esse seja um elemento que vai diferenciar vários formatos de produtos e serviços de transformação que você vai poder oferecer, seja o programa Despertar da Consciência, seja é, mentorias individuais, seja é, grupos de meditação, estudo sobre o sagrado masculino, Seja o que for, eu acho que você tem aí uma, uma, uma série de, de assuntos e formatos de transformação diferentes que você pode abordar, onde você traz o elemento da meditação sonora. E não necessariamente a meditação sonora em si precisa ser um produto para você vender a 100 reais, 20 reais, o que for, no Hotmart e tal. Porque, realmente, hoje, se a gente olha aí... É... O YouTube ele tem uma infinidade de meditações guiadas de qualidade gratuitas. Então, para você é, receber, para ter essa meditação, tem que ter algo muito diferenciado do que as outras meditações já existentes, lá do, do cara do Mind Valley, é, da Não Adriana, não sei do que, tem, tem uma caralhada de gente que já oferece essas meditações gratuitas, são boas meditações. Mas quando você traz essa meditação sonora para dentro de, de algo com valor agregado maior, né, algo que transforme, que a meditação em si talvez não transforme, mas a meditação em oito semanas, com uma discussão de um tópico específico, com um grupo de apoio, com isso, com aquilo, com um monte de coisa que agrega valor na jornada, aí sim você pode cobrar muito mais porque as pessoas vão pagar pela transformação e não apenas pela meditação, entendeu? Então, às vezes, o trabalho todo de criar um produto, botar lá no, no Hotmart, sei lá o que, né, né, né, não vai ser assim, suficiente pelo esforço que você vai botar o, o retorno que você vai tirar disso. Então, de repente, nem vale a pena você seguir né, uhum. nesse caminho. Vale a pena usar esse ácido, que é animal, que é diferenciador, e aí tudo que você fizer, você traz meditação sonora. Ah, vou fazer um programa de transformação individual sobre criação, de, é, sobre clareza de propósito. Toda sessão você começa com uma meditação sonora de X minutos, entendeu? Pode se tornar a sua marca, que vai te diferenciar de um monte de gente que fala de propósito de vida, que te diferencia de um monte de gente que fala sobre despertar a consciência. Isso daí pode ser um caminho incrível de diferenciação, que vai te ajudar a vender produtos, serviços, experiências de valor agregado muito maior e com ticket muito maior. Pô, você vai ficar quebrando cabeça para vender uma meditação por 100 reais, 20 reais, sendo que você pode entregar um programa irado de mil, que daqui a pouco tá, tá custando 2 mil, daqui a pouco 3 mil, sabe? E, e transforma muito mais. Então, eu acho que um caminho por aí vai, vai te ajudar a reforçar esses outros projetos que você tá fazendo, que também te dão um puta tesão, né, que tá... Associado a, a áreas do seu saber, das suas paixões, né? Autodesenvolvimento, é, despertar de consciência, transformação pessoal, isso tudo aí tem um. tá conectado também com o seu propósito. E aí você traz a meditação para dentro disso tudo. E aí não vai ter ninguém que faça igual a você. Uhum. Faz sentido? Sim, pô, que sacada, hein? Tintim. Tchim. <risos> Trocou Boa. o soco pela taça, né, meu professor? É, vou ter que fazer um novo... Um novo, um novo, nova fotinha lá do WhatsApp, né? Mas, é, dentro dessa pegada, você consegue encaixar isso? Você acha que é possível? Dá para fazer aí dentro do seu portfólio de, de soluções? Sim, o que me veio à mente foi, que eu, foi mais ou menos o que aconteceu, né? Quando eu lancei a Meditação Sonora as portas começaram a se abrir em outros sentidos, que de certa forma eu comecei a ficar um pouco mais conhecido. Né? comecei a... Minha cara apare... começou a aparecer mais nos flyers, sabe? tem Você toda hora. A minha cara começou a aparecer bastante. E aí assim Eu comecei a de... também ficar um pouco mais corajoso em fazer as coisas, sabe? Já tá aparecendo mesmo, sabe? Já dei a cara as tapas, então o medo acho que eu superei, então aí vieram outras coisas, né? E quando você falou, eu acho então, então... Assim, de certa forma, já foi um, um abridor de portas. Então, quando eu trago para você essa ideia que eu estou querendo fazer, de fazer as oito semanas e abrir com uma meditação sonora, está um pouco alinhado, mas quando você falou, eu já viajei, eu já fui, fui para o palco, não estou tá entendendo... <risos> Vai dar uma palestra. Dá para fazer muita coisa. Cara, e outra coisa que você pode fazer, já que você está sendo reconhecido, você foi entrevistado, foi para TV para falar da, do acordeão e da meditação e tal. Você usa isso, de repente você identifica uma porrada de autoridade, pessoas que já falam de, de meditação há um tempo, e você oferece esse, essa parceria para elas. Então, tipo assim, imagina que você pega aí o top 10 hoje nomes de meditação no Brasil. Você entra em contato com eles falando, ó, oh, eu tenho um serviço diferenciado, você manda algumas referências, uma matéria que você participou, tal, sei lá, que são meditações sonoras, com acordeon, que eu vi que é algo que é bem complementar ao trabalho que você faz. Aí eu queria saber se, se você gostaria que eu oferecesse aí para você dentro de um, um módulo bônus, de repente, alguma coisa assim, que assim você vai ficar, você vai ser conhecido, você vai dar, dá mesmo. De coração para essa galera Oferece o que você tem aí De bom E de repente, depois de você fazer uma rodada dessa Vamos dizer que você fale eu falei top 10, mas fala com top 100 Que você conseguir mapear aí Desses 100 você consegue 10 oportunidades para você mostrar a sua arte Dessas 10 oportunidades, vamos ver que porra Aí uma pessoa fala, cara, vamos fazer uma live Se ela quer é uma live um cara que não sei tem quantos mil pessoas, né? daqui a pouco você gera uma autoridade de estar junto com esses caras, desenvolvendo relacionamento e tal, porque você tem algo único, entendeu? Quantas pessoas tocam acordeão no Brasil? Quantas pessoas tocam acordião e fazem meditação? Então, assim, eu acho que não tem ninguém, assim, que eu conheço. Eu então, é Exato, e isso é muito bom, porque te dá um diferencial fodido, porque só você faz isso. Então Sim. quem é, conseguir encontrar valor nisso, e, e, e o valor é, é óbvio, né, muito claro, é, vai abrir as portas, entendeu? Então eu, eu te vou, vou ter o prazer incrível de, de trazer uma meditação dessa para o meu grupo. E outras pessoas vão ter também. Aí, se você entendeu? gostar, aí você já pode colocar no curso lá, já está gravado de, de bônus. Exato, aí vira bônus, e aí, aí vira, você daqui a seu, pouco está oferecendo... Ó é, aí pô, o aluno meu curtiu né, o pouquinho que você fez ali, se ele quiser mais ele vai entrar em contato com você e aí você pode oferecer descontos para os alunos, todos os alunos do Ian. eu vou dar 50% de desconto 10% de desconto no meu programa tal e aí vai criando essas complementariedades isso daí pode dar uma puta visibilidade que você está montando e vai te ajudar a ganhar mais tração aí nessa jornada Irado, irado. tá está abrindo bastante viu para variar né, que tal. e Sim. eu queria te perguntar também é, Ian, sobre essa questão de, de, dessa travada que eu dei na hora de lançar um pouco foi por causa do valor da, de gerar um valor no produto às vezes um ticket maior agregar outras coisas né para não ficar trabalhando muito em troca de pouco né não que isso não esteja relacionado ao meu propósito, mas a gente está aqui também para pensar e fazer coisas mais prósperas, né? Então, o outro claro. lado é o outro lado é o lado da estratégia, a gente falou do lado do como, como criar valor. Como que você enxerga essa estratégia aí de repente de lançamento? Porque quando eu comecei a pesquisar Aí eu comecei a ver muita coisa que você já sabe de cor, e muita gente provavelmente está assistindo aqui sabe de cor. Aí vai fazer o conteúdo raiz, vai fazer o conteúdo Nutella, aí vai postar no Instagram, no Facebook, no YouTube, um vídeo curto, um vídeo longo. Só de pensar nisso, eu falei, putz, será que não tem outro jeito, entendeu? Um jeito mais orgânico, sabe? Que eu não precise engessar e comece a... Que eu continue sendo eu mesmo uma forma de lançar, mas conseguir fazer um lançamento top, alcançar muitas pessoas sabe porque eu vejo que muitas pessoas estão mirando muito nisso e já tá sonhando meio chato assim eu, pelo menos assim você já falou sobre isso também sabe então eu queria saber sua opinião sobre isso aí tem muitos caminhos né não tem um caminho só né tem é, várias fórmulas vários funis de venda diferentes né E você tem que entender qual é a sua vibe e, e o que, que você tem aí à sua disposição em termos de recursos, porque isso vai definir é, de uma forma muito clara qual a melhor estratégia para esse seu momento. tá? Então, essa coisa de criar conteúdo para caramba, ficar fazendo live todo dia... Ah, beleza, é um caminho. tá? É um caminho que você vai ter que investir muita energia, muito tempo provavelmente dinheiro para criar esse conteúdo e gerar muito valor para a galera. E aí depois disso você vai ter uma reciprocidade muito grande Vai ser natural é, você oferecer algo para essa galera comprar tá? é, Esse é um caminho mais de médio e longo prazo Porque é uma construção, você exige constância Não adianta você fazer isso durante um mês e depois sumir durante uns quatro meses E, e achar que vai, vai voltar né? e tá todo mundo super engajado com você É um trabalho que exige o dia a dia tá? Há outras formas de você fazer criando funis pagos, né? onde você vai criar promessas, ofertas irresistíveis, e você vai investir tráfego para segmentar né? um criativo para uma certa audiência, essa audiência vai entrar no funil, você vai dar coisas para ela, e aí ela vai chegar até uma oferta sua, com né? uma promessa forte, vai comprar o que você tem para oferecer, que aí você pode vender o tempo todo. Você pode criar aqueles vídeos, a lá, fórmula de lançamento, tal, também é um outro caminho. Então tem vários caminhos, tá? A produção de conteúdo é apenas algo que vai sustentar esses diferentes caminhos e funis de venda que você pode escolher em função da, do que você quer alcançar. O que que acontece? Nenhum caminho desse é um caminho milagroso que vai te dar um puta resultado do dia para o outro. Né? Você vai ter que lançar algumas vezes, você vai ter que refinar esse funil você vai ter que aprender mais sobre quem você quer transformar então tem uma caralhada de coisa que você vai ter que fazer e isso daí quanto mais você fizer mais rápido você vai aprender sobre a mecânica e vai conseguir ajustar o que tem que ajustar para aumentar a sua conversão ao longo desses funis. Então o que que eu acho que você está no momento aí? É, você hoje tem o produto que não é ainda de volume, nessa né? Esse programa de oito semanas é um programa em grupo, individual? Como é que é? Ainda é individual. A ideia é fazer no, no modelo igual ao R30 que a gente fez, né? Mas assim, oito semanas, só oito. Oito vídeos, oito meditações. Beleza. Você hoje já fez quantos desses individuais? Quatro. Beleza. Então você já tem uma experiência, uma validação do método, né? o método está funcionando você agora, eu acho que está numa fase de fazer ainda mais dessas para validar mesmo, sentir firmeza, ver padrão de repetição de transformação, entender né, que porra é isso que eu uso de tal forma tal. então, para as mentorias, para os programas individuais você não precisa de um volume gigantesco você não precisa vender se, por exemplo, você vender 100 mentorias individuais Hoje, não vai dar, você não vai ter tempo para entregar tudo isso. Então, nesse momento de, de uma venda mais artesanal, é venda artesanal. Então, você não precisa criar um funil super complexo. Só um detalhe. Você vai, vai vender... Um antes fala, antes fala. de eu fazer essas quatro, é, eu prestei uma consultoria em propósito de vida e autoconhecimento, que ainda está disponível no mercado, onde em dois encontros eu ajudo as pessoas, né? a se autoconhecer, a descobrir o seu propósito, e que foi uma espécie de treino. Aí eu atendi umas, atendi umas 50 pessoas. Mas aí o que aconteceu? Perfeito. As pessoas começaram a sair dos dois encontros e querer mais. Aí essas pessoas que quiseram continuar, aí eu comecei a oferecer o programa. E tá vendo, quando você vai para o campo de batalha, como as coisas acontecem organicamente, os produtos vão surgindo naturalmente, por demanda real da galera que você está ajudando, você fez 50 transformações ali para dar um norte. Aí essa galera falou, porra, agora eu tenho norte, mas eu quero mais. Eu quero continuar no caminho com você, porque eu confio em você, porque eu vi que você gerou valor, eu vi que, porra, tem algo aí que eu quero explorar e continuar. Então, você conseguiu uma galera e tem muito mais aí que está seguindo com você. Uma vez que você... Você fez 50, você conseguiu identificar padrões aí para você repetir, você, conseguir, pô, você conseguiu vender 50. Então é, é bastante, sabe? não é uma coisinha assim. Então você desenvolveu esse, essa identificação de padrão e o que, que funcionou para ser 50 pessoas. Vamos dizer que você faça 50 processos individuais, vai ficar muito claro para você que durante essas 8 semanas eu preciso usar isso, isso, isso, isso, isso aquilo. E aí depois você pode transformar isso num curso, que é o modelo lá do R30, onde você vai digitalizar várias dessas interações e você vai ajudá-los, talvez com uma pegada menos imersiva no 1 a 1, mas você vai fazer isso em grupo. E aí você pode, do programa individual, fazer um programa em grupo. E do programa em grupo, depois você faz um curso online. Porque assim você vai mapeando, quando você faz mentoria, você tem uma, uma proximidade muito maior... Ali do, do que você fala, do que você faz, do que você propõe, de ferramenta, de exercício, você vê se o troço funciona ou não, sabe? É, é muito tangível, você vê a pessoa sorrindo, você vê a pessoa... Não tô entendendo, tipo, você, você sente, entendeu? É muito mais forte. Então você, nesse momento agora, se eu fosse você, eu não investiria em funis ou lançamentos muito complexos, é, muita produção de conteúdo, muito investimento e tal, porque a sua venda ainda é artesanal. Ainda é muito boca a boca. Desses 50, provavelmente alguns vieram por indicação, né? Da pessoa fez e gostou e falou com o outro e tal, e indicou. Então, nesse momento, eu não me preocuparia tanto ainda com esses formatos. Mas assim que você conseguir é, uma atração maior e você estiver entregando esses programas, identificando né, os padrões de repetição, aí você escolhe qual vai ser o estilo de lançamento que vai te fazer mais, que vai fazer mais sentido para aquele momento que você pode escolher algo que fique aberto o tempo todo e aí você vai criar um funil perpétuo ou você pode fazer um tipo de lançamento que durante alguns momentos ao longo do ano você vai abrir a oportunidade para as pessoas entrarem na turma e você fecha que vai durar Cacete. sete dias um dia quatro dias o que for da escassez aí é Exato. E os gatilhos mentais, esse, essas coisas todas, você vai utilizando o tempo todo de forma, é, de forma estratégica né? e, e verdadeira. Então, é, não tem certo e errado. Eu, com a Thaisa, por exemplo, hoje a gente tem o um curso do Bora, Mora Fora, que ele está no uma venda contínua, perpétua. E, e aí todo dia as pessoas podem comprar através de uma, de, uma, de uma aula ao vivo Quer dizer, uma aula gravada da Thaísa, Que a pessoa entra no funil com uma sequência de e-mails E, e uma série de coisas que no final ela tem a oportunidade de comprar todo dia E isso dá uma previsibilidade muito legal para o negócio Mas a gente faz entre quatro a cinco vezes ao ano é, os lançamentos, onde a gente dá a oportunidade ali durante sete dias da pessoa fazer parte do curso e aí tem um volume maior. Então, na nossa estratégia, a gente combinou os dois. Então, tanto eu quanto ela, temos cursos que ficam vendendo o tempo todo e cursos que só abrem quatro, cinco vezes ao ano. Isso daí a gente faz muito sentido. para você, você vai ter que entender o que, é que você precisa, né? quanto que você espera de de remuneração, quanto que você tem aí disposição de investimento, equipe, tempo e etc. É isso, isso, que você falou me remeteu a algumas coisas. É, em, é, é, fugiu? Você foi tomar? Eu pensei no que Você está tomando qual? O que você está tomando? Eu... eu eu tô tomando e eu acho que é um malbec, é um malbeczinho. Tô no um californiano. E Boa. Isso que você falou aí me remeteu ao seguinte, meu professor é, Nem todas as pessoas que fazem esse programa comigo é, Eu imagino fazendo em grupo Porque as pessoas elas, meio que se conectam também Muito por essa individualidade da mentoria Então é difícil imaginar fazendo isso em grupo Imaginando 10, 20 pessoas querendo falar de si mesmo é uma coisa completamente diferente. Você sabe disso, né? Quando você faz as suas mentorias. Não é que você abre e fica assim. Pô, não demora não, né? Bom, tipo, fala isso e brilha, mas brilha deixa o outro também. Então, é um processo diferente. Eu não consigo imaginar ainda partindo desse, desse atendimento que eu estou fazendo, passando por um grupo e depois... Mas talvez eu, cons... eu atualmente imagine isso já partindo direto. Porque vai, ser individu... vai manter a individualidade. Porque a pessoa... Eu vou falar com ela. E uh, talvez não tenha essa vergonha, porque rola muita abertura né, de coisas pessoais. E... Que em grupo você sabe que não rola, né? Pode ser. Pode ser. Como não também. Porque tem, tem de tudo. Você ainda não sabe. São hipóteses na sua cabeça que você vai ter que testar. Quantos grupos de mentoria, masterminds, existem aí onde as pessoas... Né, compartilham de uma maneira muito, muito grande também. E o aprendizado em grupo é um dos mais fortes do mundo. Então tem de tudo, tá? não, não tem certo e errado, vai depender de cada situação, mas você também pode fazer o pulo de mentorias individuais para um curso online, está tudo bem, não tem problema nenhum. E aí você vai refinando a transformação. Sempre pensa que cada formato tem que entregar uma transformação específica. E aí você pensa nessa transformação. A transformação individual é uma, muito mais imersiva, muito mais personalizada. A transformação em grupo é outra, que aí vem envolver uma comunidade, uma tribo, né, uma, uma troca que não tem no individual. Troca de experiências, etc. E o curso, você vai poder ganhar mais em volume, você vai conseguir é, ter, mais, ter, ter um pouco dos dois. De repente você tem um, um caminho onde cada indivíduo vai ter o seu próprio ritmo e a sua liberdade para agir da forma que quiser, e também vai ter momentos de interação em grupo. Então, pode ser um pouco de cada, tá? Não, não tem certo ou errado, isso você vai descobrindo, você vai testando. E, e uma outra questão é que existem todas essas fórmulas, mas também tem maneiras mais rápidas e fáceis de você também fazer lançamentos mais pontuais, como, por exemplo, você fazer é, uma... Uma, uma semana, um desafio de sete dias de meditações diárias tá? Onde você vai trazer sete meditações guiadas, sonoras e As pessoas vão participar de maneira gratuita E no final você vai falar oh, Vamos dizer que cada, cada live você faça um pouco de meditação guiada E você aborde um assunto de, de, de desenvolvimento pessoal De autoconhecimento, de despertar da consciência durante sete dias você faz isso, você vai juntar uma galera, você de repente pode até investir um pouquinho em tráfego e no final você vai fazer uma oferta para quem quiser seguir em frente, tendo acesso àquele tipo de troca, conteúdo e tal isso você pode fazer de uma maneira muito mais rápida também então tem muitos formatos, tá? não se prenda aí apenas uma fórmula específica, tem várias fórmulas e aí vai depender muito da sua vibe e dos recursos que você tem à disposição aí, de grana, tempo né, e, e disposição Sim. Uma, uma pergunta massa bom demais Como como que você vê a precificação desse desse serviço ó, o melhor caminho né? eu fiquei até curioso como você fez para precificar o seu curso assim também que você não compartilha isso no curso né <risos> Mas assim, eu falei, putz, olha que diferença você cobrar 20, 30, 50 reais numa meditação e cobrar mil reais no curso, né? É uma, é uma disparidade um tanto quanto grande, né, professor? O que, que você tem a dizer sobre Sim. isso? Sim. Então, precificação tem alguns pontos que você tem que abordar. É, o primeiro ponto é posicionamento, né? Como que você quer se posicionar em relação ao mercado. Então, é, você tem que fazer uma análise para entender produtos, serviços, soluções parecidas com o que você tem a oferecer, qual é a, o, a faixa de precificação, só para você ter ideia né, de, de como que isso funciona. É, o segundo ponto é você entender perante essa informação, como que você quer se posicionar? Você quer se posicionar de uma maneira mais premium ou de uma maneira mais acessível? Né? Não tem certo ou errado, vai depender também... Do que, que você quer passar em relação ao a, a seu posicionamento uhum. E uma outra a coisa importante dela. é entender o quanto Oi? A <risos> é, você tem que ver né, o que, que faz sentido para ti E outro ponto é você entender também é, o, o que você precisa de retorno para ser feliz E ter aí a vida que você quer e aí isso daí vai envolver é, o quanto você quer vender, o quanto que você precisa vender para conquistar o montante ideal no seu mês. E aí a partir dessa jogada você vai conseguir entender quantas unidades você precisa vender, a qual preço, e aí você vai fazer conta, vai brincar de cenários para entender se, se dentro do, do, dos recursos de conhecimento, habilidades, estratégias que você tem à disposição, você consegue... Chegar ao seu objetivo E aí você pode tomar decisões De agregar valor Ao seu formato e aumentar O preço, para você vender Talvez é, menos unidades Mas vender com preço mais caro Ou você vai Encontrar um caminho de escala Onde você vai vender muitas Unidades a um preço mais acessível Sim. Ambas funcionam, tá? Então é algo complexo, porque exi... Você vai ter que olhar para muitas variáveis, mas uma coisa que você pode fazer nesse momento, ainda mais com, com uma pegada de uma venda mais artesanal, num a um, é, para mentorias individuais, é você testar. E no início, eu vendia as minhas mentorias, eu não tinha um preço fixo, eu não botava um preço no site. Minhas mentorias individuais, eu na época começava 3,500 e, e dependendo é, da pessoa do outro lado, do tipo de formato ou da transformação que eu ia é, causar na vida da pessoa, eu ia fazendo aposta é. de preço para testar. Se fosse, se fosse então, o CEO, fosse... era 10 mil, né? 20 mil. Exato. Né? Se eu tivesse alguém mais humilde na minha frente, eu, eu, eu, eu, eu, eu propunha, é, sumiu agora o tempo verbal, eu propunha o a minha proposta era mais acessível possível se eu tinha uma pessoa mais que eu sentia que tinha um poder aquisitivo maior e estava disposta a seguir em frente, eu testava e eu recebia muito não e quando eu recebia muitos não sobre uma proposta, eu entendi que naquele momento eu tinha atingido o meu máximo e aí não adiantava eu, eu ficar martelando ali então eu baixei, mas isso foi crescendo então, o que lá no meu primeiro processo, eu acho que eu cobrei 2, reais por um acompanhamento de 10 sessões, hoje em dia eu cobro 10 mil reais, entendeu? E a coisa, você vai aumentando. Eu posso continuar cobrando cada vez mais, porque eu sempre pergunto em relação a, ao valor que ela recebeu em função do investimento. Se ela recebeu mais valor ou menos valor, tal. enquanto legal, as pessoas estiverem é falando que recebeu mais valor, exato, você pode subir. Não quer dizer que vai ser para todo mundo. Não, vai ser apenas para quem pode seguir naquele formato. E é por isso que no futuro, mim, provavelmente, você vai ter vários formatos. Né? Um formato mais acessível para a galera que, que naquele momento está fazendo sentido seguir um formato é, talvez mais escalável. Vai ter pessoas que vão querer um nível de customização maior. Vai ter pessoas que vão querer um nível de experiência maior. E aí você vai criando a sua esteira de produtos para atender o momento de cada um. Sem discriminação, sem nada. É uma questão de... De você unir sua estratégia de, de negócio junto com o entendimento de quem você quer ajudar. E aí você vai ter opções para todo mundo. Sim. Pelo que eu entendi, eu só vou saber isso me colocando no mercado, né, meu professor? Depois da primeira vez... Não tem venda, eu vou ver se jeito. Foi se foi muito ou se foi Exato. muito. Exato. Se, vender, se você não mesmo. vendeu nenhum... Se não vender nenhum, quer dizer que tem alguma coisa aí. Não é apenas o preço, né? Pode ser é. outras coisas que, Falou, que não tenha vendido. Pode ser a promessa, tal, é. um monte de coisa. Mas uma vez que você acertou na promessa, acertou na, na oferta, na, na entrega, aí você pode brincar com a precificação. Quanto, assim, O, o legal é você fazer testes é, mudando só uma variável da, da equação. Porque aí você consegue comparar banana com banana. Se você muda tudo o tempo todo, aí fica difícil você comparar né, o que, que realmente teve impacto. Sim, Isso aí sim. pode te ajudar, beleza? Legal. Se colocando no meu lugar, aí, você procuraria uma agência de marketing para ajudar nesse lançamento ou você faria sozinho? Sozinho. Eu acho que nesse momento, agência de marketing para o seu momento de maturidade, de negócio e tal... Eu acho que não, vai ser um investimento muito grande pelo retorno que eles vão trazer, de verdade. Entendi. Então, assim, a agência eu não trabalharia, porque eles têm muitos custos da agência que vão ter que passar para você. Não tem jeito, é o um modelo de negócio da agência. Se você quiser um suporte, aí você fala com um indivíduo. Existem centenas de pessoas aí que são lançadores, pessoas que entendem de marketing digital, de todos os pilares do marketing digital que vão poder te ajudar e, de repente, fazer uma parceria onde vocês vão entrar com 40, 60, 30, 70, 50, 50, uma parceria legal, onde uma pessoa já vai ser mais do que suficiente para te ajudar a dar o start aí para a criação do produto, uma estratégia de lançamento e tal. A agência, eu acho que você vai ter que pagar um fixo ou um FII, que, porra, vai ser... Eu, eu acho que é... É muito complexo para esse momento agora aí. Sim, bem bacana. Agora é coragem para gravar, né? até a boca no microfone. É isso. Pegar os vídeos, gravar, né? Essa parte é mais desafiadora, você sabe. Né? Mas o mais desafiador é vender. Então bota a cara aí para vender, conseguiu vender, aí você corre atrás para gravar. Beleza? Maravilha, meu professor. Eu acho que foi isso aí. Assim, sempre bom conversar contigo aí, energia maravilhosa. E aprendi muito para variar. Desejo muita prosperidade aí para você, para Thaís, aí. Estamos à disposição. Perfeito, meu rei. Parabéns aí pelo seu projeto. Sabe que eu sou fã também. Acho por uma coisa única que você tem aí para oferecer para o mundo. Então, continua na batalha, continua unindo tudo isso aí que você tem de talento, que realmente é é algo diferenciado, vale a pena você criar algo que vai impactar muita gente aí é, com, esse, com esse projeto. Conta comigo nos próximos passos. E é isso. Galera, quem curtiu aí também, dá o seu joinha, senta o dedo no coração, bota seu comentário. Se quiser participar de uma mentoria, mentoria dessa aqui, me manda no direct lá que eu tenho uma lista de espera, que aí aos poucos eu vou chamando a galera. E é isso. Espero que tenha feito sentido. Quem quiser aí também participar de uma semana que eu estou trazendo um monte de aula com essa pegada aqui, com bastante questão prática, com um mapa aí que eu estou desenvolvendo para ajudar a galera a se libertar da CLT, vai lá no link na minha bio, que tem aí uma página para você se inscrever, começa a semana que vem. E é isso. Valeu, meu rei. Tamo junto. Boa noite e até a próxima, hein? Bom, meu já foi, hein? Você ficou devagar aí. Valeu.